Olá cripto lover, cripto falseteiro ou minerador do bloco que nos acompanha aqui no Morning Cripto todas as manhãs às 8h30 no nosso canal da Twitch, em twitch.tv e eu tô aqui para anunciar o sorteio de uma Trezor One assim que essa barra chegar a 150 inscritos nós faremos o sorteio desta Trezor One que está na sua tela no valor de mais de 700 reais para que você possa armazenar com toda a segurança suas criptomoedas tokens e NFTs para participar da promoção basta se inscrever e você pode utilizar o seu Amazon Prime gratuitamente que traz benefícios na Amazon que vão desde frete grátis acesso a promoções, livros, vídeos e muito mais, você também tem benefícios exclusivos no nosso canal, que vão desde badge do Bitcoin, no chat até acesso aos arquivos e vídeos antigos para assistir a qualquer momento do dia, aguardo você